Oi, eu sou o Cup e sempre quando eu falo sobre identidades não binárias com alguém, as pessoas elas sempre ficam meio confusas. Geralmente entendem sobre a questão de não se identificar nem como homem, nem como mulher, mas ficam a entender como exatamente isso funciona, como que isso acontece. Então, aproveitando que a gente ainda tá na semana da visibilidade trans e pessoas não binárias são pessoas trans, eu vou tentar clarificar um pouco isso e tentar explicar da minha maneira, espero que isso te ajude. Temos que lembrar daquele lance de que gênero é uma construção social. Vou elaborar isso. Vamos pensar no gênero masculino e feminino como duas caixinhas. Masculino, feminino. E a nossa sociedade tende a querer encaixar as pessoas nessas caixinhas. O que ela mais leva em consideração são as genitálias. Se a pessoa tem um pênis, caixinha azul. Se a pessoa tem uma vagina, caixinha rosa. Aí vem também vários estereótipos que tipificam homens e mulheres. Vestido e maquiagem, mulher. Barba, terno. Homem. E a tendência da sociedade de criar e tentar manter as pessoas dentro dessas duas caixinhas. Não necessariamente de uma forma ativa, tipo, pessoas mandando outras pessoas ficar nessas caixas, às vezes sim. Mas muito de uma forma passiva. Ou seja, nós, como sociedade, mantemos essa caixa por meio de construções sociais e dos estereótipos. Impostos. Nós percebemos isso como, por exemplo, por mais que exista futebol profissional feminino e diversas mulheres joguem futebol, o futebol é visto como um esporte tipificamente masculino. Essas mulheres, entretanto, por mais que elas estejam com um pé na caixa dos homens, elas podem continuar se identificando como mulheres. O fato dela gostar de futebol, dele gostar de moda, não os tornam menos homens ou mulheres. Ou exemplos mais radicais, como um homem gostar de vestido, ou uma mulher deixar seus pelos crescerem. Ou seja, por mais que uma pessoa possa se identificar em uma caixa, ela pode ter gostos de outra caixa. E isso sem nenhum problema, por mais que, às vezes, isso não seja muito bem visto. Mas a grande questão é que a gente nasce num lugar, numa sociedade já existente, onde essas caixas já estão aí. E elas não são muito claras, muito delimitadas. Não é um livro perfeito de regras. Nós acabamos por termos que pensar onde é que nós nos encaixamos nessa sociedade. É um eu olhar para mim mesmo e ver onde é que eu me identifico nisso tudo. Então sempre, sempre é uma coisa muito pessoal. Alguém pode olhar numa dessas caixas e se ver em uma delas, por mais que os estereótipos diriam que ela está na outra. Seja esses estereótipos o seu corpo, a sua genitália, ou coisa, a forma que ela se veste, coisas que ela gosta, mas elas também podem não se ver em nenhuma delas. Podem se ver como algo entre elas. Ou se ver como algo variável, às vezes mais aqui, às vezes mais aqui. Ou não se verem em lugar nenhum. Essas pessoas que se veem em lugares que não são nenhuma dessas caixas, são pessoas não-binárias. E isso, independente de como elas se vestem, de como elas se expressam ou do que elas gostam. Porque elas se veem fora dessas caixinhas. E é aí que a gente chega nesse ponto principal. As pessoas não-binárias, elas não se veem nessas caixas. E isso não quer dizer que, necessariamente, elas não se identificam com alguns estereótipos que sejam nessas caixas. Mas é um saco você não se ver nessas caixas e ter a sensação de que você não existe porque a sociedade não tem um nome pra você. Acontece que essas pessoas se juntam percebem que elas têm identidades similares e elas dão nomes para si mesmas. Nomes que as representem melhor, que as façam se sentir incluídas, existentes, válidas. A palavra transgênero, que também é muito reduzida a trans, significa não se identificar com o gênero ao qual foi designado ao nascer. Ou seja, você nasce, você é designado a um dos gêneros binários e se você não se identifica com aquele gênero, você é uma pessoa trans. E pessoas não binárias são pessoas trans. Justamente porque elas não são cis. Que é se identificar com o gênero que você foi designado ao nascer. Bem, esse é o ponto. Espera. Essa é a cara de puro ódio. Bem, esse é o ponto. Espero que eu possa ter te ajudado. Se você curtiu esse vídeo, não se inscreva de curtir e se inscrever no canal. E saiba que eu sou apenas Cup em todas as redes sociais. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber e sugerir algum tema, também pode dar aí nos comentários que eu tô sempre olhando. Beijos, até mais. Eu não tenho música para final deste vídeo. isso aqui, mesmo que não faça sentido.